O na criança E aí meu bem, pelo que você está grata hoje? Hoje eu sou grata por noites como essa Nossa, isso é raro acontecer, né? Mas é tão bom, tão bom Pra, ver pra uma noite assim Ah, Relaxante hoje. É. Já pensaram se um dia a gente tiver um filho Que agora eu olhei pra tua cara ah. de um bobo Não tem como não Nossa. ficar bobo, um né? Eu sou grato hoje por Deus ser Deus Legal ver como Deus cuida e como Deus prepara o caminho E capacita a gente pra fazer as coisas que a gente tá, que a gente tá pra fazer Então eu sou grato por Deus ser quem ele é Gente, por hoje, a gente só, só filmou isso aqui em casa hoje, porque a gente realmente precisava de uma noite assim mais nós dois, né, juntos, assim, uhum. só sem a câmera. Mas a gente queria mostrar pra vocês ainda os passeios bem legais uhum. que a gente fez com o Thiago e com a Dani. E Então agora a gente vai colocar esses clipes aqui pra vocês verem. E eu queria saber de novo de vocês, pelo que vocês são gratos hoje, a gente perguntou acho uhum. que só no primeiro dia, né? Sim, escrevam, escrevam todos os dias, porque isso é legal da é gente... É um exercício bom. Sim, é legal da gente compartilhar, da gente conversar um com o outro, uns uhum. com os outros sobre isso, é... Se a gente não para para perceber, a gente não, não acaba não notando, mas se a gente simplesmente parar e pensar... O que aconteceu no dia de hoje. Tem, nossa, tem tanta coisa, tanta coisa que a gente pode ser grato. Uhum. Acho que isso é um, é um exercício que a gente tinha que fazer. Sempre. Sempre. Obrigada por assistirem. Ah, vocês são muito especiais para nós. E eu espero que vocês estejam tendo um bom dia. Até amanhã. Tchau. Tchau. está Vamos destruir ele comendo os olhos agora. Yeah. a agora vai ficar certinho hum. Comer fondue numa. num lugar que vocês vão ver. No, ao ar livre, na neve. E a gente já fez isso algumas vezes. E agora a gente vai mostrar pro Thiago e pra Dani. E o Sammy veio junto. Não sei completamente do nosso. da nossa dieta hoje. Essa hum. hum. é... Foi bom a gente pegar mais pão Foi para pra duas pessoas vem dois desses só. Que bonitinho e vem que hum, hum, ó. Pratinho todo. Ai que bom o vento inteiro esse é o único restaurante que a gente consegue vir com o povo, tranquilo, <risos> por enquanto. <risos> Saúde. Saúde. Saúde. Saúde! Muito bom estar com vocês aqui. Daqui a pouco bom. só vai baixar ali, né, essa uhum. Nossa, Nossa. isso tá é horrível! Ui. Obrigado! Hum. Hum. É eu me acho tão legal essa mania das né, pessoas. Falar em bom apetite? Ela falou bom apetite? Pra todo mundo, pra qualquer pessoa. Eu passo na rua, bom, tipo uh -huh. uma sacola com um sanduíche, as pessoas me uh -huh. falam bom apetite. Que legal isso. Né? Meu professor perguntou se eu era disléxico. Você viu tão bem que eu fui no meu... writes. Eu fui muito mal. Sami, quantas árvores dessa precisaria cortar pra fazer uma cabana? Hum... Eu não, sei. 20. Eu não sei. 25. 25. 25. Como é que eles sabem disso? Eu não, não sabe disso? segredo é, para falar. Como que eles sabem disso? Que ele sabe disso? <risos> Perguntou pra ele. não, não. É. A não dá nem 25, 30, mas, mas não dá pra você cortar a metade. Nem só queria. aí já arredonda pra cima. Aí já fica mas... a lenha hum. da. Não sabia. Mas não, não quer dizer nada. <risos> assim. Essa é melhor engenheiro da cama aqui. O segredo é falar com o Era mais fácil você ter perguntado para é um arquiteto, eu acho. Desculpa. <risos> Quantas árvores, Carol, para fazer uma cabana? Da, da que, que tamanho a ah, aí Eu ia falar isso agora, eu ia falar o arquiteto já vai complicar tudo, vai perguntar o tamanho, quantos quartos... Já, já o engenheiro viu? fala, cabana, beleza, 25. Cabana? 25, hum. fechou. Me dá 25 árvores dessas né, para se eu não faço a cabana. que <risos> legal. <laughs> I said if just where it was needed Claiming back as night, coins in didn't